Oi, meu nome é Jonatas e eu tô aqui na terceira aula do nosso curso de Como Vender Online. Se você ainda não participa desse curso, tá aqui embaixo o link do WhatsApp para que você entre. Esse link só vai funcionar ainda nesse ano, então corre que ele tá valendo ainda. E aí, a gente vai agora nessa terceira aula descrever sobre o que, que você precisa para determinar os canais de venda que você vai vender o seu produto. A gente tem hoje uh, online, se a gente for deixar muito bem específico isso, a gente tem vários tipos de formas de vender seu produto. Tem como você fazer de uma forma mais profissional, que eu vou deixar profissional, mas não é, que é colocar o seu site mesmo no ar, e aí você faz a venda dele lá. Ou você pode vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, que são formas mais informais, que daí você poderia vender também. É muito mais fácil, mas também traz algumas complicações que eu vou descrever daqui pra frente. Se você for abrir um site, você vai precisar, primeiramente, de um host Que daí eles vão hospedar o seu site E aí você precisa ir atrás do domínio para ir atrás do domínio a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Mas você precisa de ter o um nome já da marca para que você consiga registrar aquele domínio no seu nome E a partir do momento que você tem um domínio Você vai atrás de um lugar para que você realmente crie o seu site O domínio ele é pago anualmente E normalmente uh, o servidor onde vai ficar armazenado o seu site Você paga mensalmente Eu pago anualmente porque pra mim é mais fácil e aí, no meu caso, eu uso a LocaWeb, que eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês, e a Nuvem Shop. A LocaWeb é onde eu fiz o meu domínio, no meu caso. A casahockey.com.br já estava comprado quando eu fui comprar o meu domínio, e aí eu tive que comprar csrock.com.br. Isso eu pago cerca de 70 reais por ano, e aí depois eu tive que ir até a Nuvem Shop para cadastrar o meu site e fazer a cara dele mesmo. E aí, depois do momento que você faz o cadastro lá, você cria todo o seu site, você consegue então que uh, o cliente chegue até lá e consiga fazer finalizar a venda de acordo com o, o produto que você coloca, meio de pagamento, tem alguns outros termos que você precisa aprender mais pra frente. Mas a princípio é isso que é um, um e-commerce. Depois a gente tem as plataformas de marketplace que são Mercado Livre, americanas, Magalu entre outras. E nessas você precisa de uh, anunciar o Mercado Livre o Elo 7 e a Shopee de início você não precisa de nenhuma empresa agora depois de certo faturamento eles vão exigir que você abra uma empresa e aí você já tem que a partir do momento que você abre um e-commerce pensar em como que você vai fazer mais pra frente se você precisar abrir uma empresa e aí a partir desse momento você já vai ter que ter as regulamentações e tudo mais mas são passos mais adiante que eu vou explicar mais pra frente Aí, nesse, nesse caso, os que são os mais de entrada, assim, que o pessoal está muito gostando, são o Mercado Livre e aí depois vem o Shopee. Se você trabalha com uh, produtos artesanais, produtos que dá pra vender e dá para entregar no Brasil todo, que são artesanais, você pode trabalhar com o Al7 também. E tudo eles giram em torno de uma taxa de, de venda aí que eles vão utilizar, é como se você estivesse alugando um espaço no site deles. E essa taxa de venda vai girar entre 10% a 20%, dependendo do seu produto e do que você está vendendo. Depois a gente tem as plataformas que o pessoal entra de, de social media, que tem o TikTok, o Instagram e o Facebook. Essas três mídias são as mais utilizadas hoje em dia para vendas informais e são as mídias que são utilizadas para que o pessoal venda uh, na sua região, por exemplo. No Facebook tem muito, no Marketplace do Facebook, onde você simplesmente anuncia o seu produto, não é cobrado nada por isso A não ser que você queira fazer uma publicação, uma publicidade ali um pouquinho mais pesada em cima do produto O pessoal usa bastante, é muito bom, mas quando você tem um site atrelado, aquilo fica mais profissional Por isso que eu falo que a parte do site do e-commerce é um pouco mais profissional Depois a gente tem o WhatsApp, que é o mais informal de todos, que o pessoal simplesmente coloca um catálogo no WhatsApp Business Onde você baixa, coloca um catálogo lá e aí você consegue fazer as vendas e até transações pelo WhatsApp mesmo Onde você consegue enviar e receber dinheiro sem problema nenhum né? Essas são as mais utilizadas, existem muitas outras também que estão todo, todos os dias chegando no mercado Mas essas são as mais utilizadas e as que eu recomendo que você utilize também Para que você comece a vender online Voltando aqui agora para o nosso tópico, depois eu dar uma breve explicação sobre os canais de venda aí você precisa fazer uma determinação de quais os canais que você vai vender se o seu produto ele é um produto para pessoas um pouco mais velhas acho que não é muito interessante você utilizar o tiktok então porque é uma plataforma que mais jovens utilizam hoje em dia agora se o seu produto é uma, um produto de pessoas mais jovens legal você anunciar lá ou utilizar os influencers de lá para você fazer a publicidade dos seus produtos agora se você vende produtos para pessoas mais velhas legal você utilizar o facebook então, é muito importante você fazer essa pesquisa e utilizar dos meios que tem disponíveis hoje no Google, que é o Google Trends, para você entender quais uh, as pessoas que utilizam os seus produtos e onde que elas estão para comprar aquele produto. Através do Google você consegue fazer vários tipos de métricas e entender qual que é o tipo de público para aquele produto e aí determinar aonde você vai querer vender aquele produto. É muito importante, no início, você escolher parceiros que sejam ideais para sua marca para que você consiga fazer a venda dos seus produtos uh, Gastando o mínimo possível Porque a gente não quer gastar no início da nossa empresa Principalmente porque a gente normalmente inicia com pouco, pouco Dinheiro, né E aí é muito importante que você trabalhe Com parceiros que sejam uh, Os que cobram menos ali de você Se você já tem empresa formalizada Seria interessante você começar com a Magalu Que tem o parceiro Magalu Onde você pode anunciar os seus produtos E aí, através desse anúncio dos seus produtos Você paga apenas 5,9% Para os primeiros 80 mil reais, se eu não me engano, de vendas E aí depois tem o Mercado Livre, Shopee Entre outros que você pode utilizar também Aí, se você for informal, você pode também utilizar somente as redes sociais Ou então, abrir o seu e-commerce Mas eu sugiro que se você abrir o e-commerce Abra já com a empresa pelo menos um mês. Que daí você vai pagar uma taxinha ali, mensal Mas é muito importante, porque daí você já vai ter alguns respaldos legais para ajudar o seu cliente também para te, te manter a sua empresa segura e tudo mais se você ficou com alguma dúvida, por favor coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não segue a gente, segue a gente aqui na, nessa rede social e nas outras também que eu já vou deixar aqui no links abaixo. E também, se você quer saber mais sobre como vender online, clica no sininho, já curte esse vídeo para que a gente consiga chegar até mais pessoas e que a gente consiga colocar mais conteúdo no ar. Se você está na nossa aula já, já fica aí o desafio para a próxima, tá? Eu vou deixar aqui o desafio para vocês e eu quero ver se vocês vão conseguir. através do produto que a gente escolheu e já a uh, segmentação das pessoas que a gente já escolheu também nas últimas aulas eu quero que vocês agora uh, determinem quais as redes sociais que vocês vão utilizar a gente vai fazer esse esse trabalho aqui em cima de redes sociais mesmo mas eu quero que vocês determinem a rede social mais apropriada para o seu negócio e nesse caso você vai estudar alguém que já trabalha com esse produto lá E quais as estratégias que eles utilizam Então você vai precisar escolher essa rede social Encontrar alguém que vende produto parecido com o seu lá E aí você vai anotar quais os diferenciais Por que aquela pessoa está vendendo aquele produto ali Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a sua marca E como que você pode fazer para fazer o registro dela Até mais!